Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. E agora eu vou mostrar para vocês como que foi feita a minha parede de placa 3D. Bom, em primeiro lugar eu estou mostrando aí a ferramenta que eu usei, que é um martelo e uma talhadeira para poder descascar a parede. Porque ela já estava com um pouco de infiltração na parte de baixo e de cima, por causa das chuvas torrenciais e blá blá blá. E aí eu fiz cada uma dessas placas de gesso 3D com a forma da bitamac, sempre deixar isso claro. E o gesso foi um gesso normal de 40 kg que eu comprei um sacão. E aí dando um joinha e um vizinho pra você. E agora eu tô pensando, puta, mas será que vale a pena fazer isso? Realmente vale. Ah, aqui está o material que eu usei, o balde com a cola e tal, e aí eu já tinha colocado algumas plaquinhas na parede e estava ficando legal eu tava gostando do resultado que tava acontecendo mas ainda faltava toda essa metade da parede e eu pensando de novo, será que vale a pena, será que vale a pena aí meu sorrisinho diz tudo aí eu fui colocando mais, fui colocando mais assim, bem devagarzinho, sabe, eu fui colocando, fui colocando e aí a parede foi crescendo, foi crescendo E ela foi subindo, foi subindo Um pouquinho mais para cima, pro lado tal, até que ela chegou lá no topo E a parede estava praticamente terminada Olha eu só, galera Como é possível você fazer uma parede de gesso 3D no estilo canjiquinha Com todas as dicas que eu te passei Nesse vídeo que você está vendo no card aí agora Fica legal, cara Olha só né? ó, ó, uh. Desde as plaquinhas até a colocação das vacas da Gesso 3D na minha parede que estava toda bagunçada Conforme você também viu aí no vídeo Gostou? Então já sabe, inscreva-se no canal, dê o um like e nós nos vemos no próximo vídeo